Professora, nos seus tempos de estudante, tu enfrentava alguma realidade de machismo dentro da universidade? Bom, a questão de, de machismo, e dentro do curso que eu escolhi pra minha profissão, que é engenharia civil, ele já tem um histórico, né? A engenharia civil, ela veio da engenharia de fortificação e, Artilha e artilharia, que ela era dentro do exército, né? Então, ela foi instituída pelo Instituto Militar de Engenharia, então ela tem todo um, um histórico mais de complexo, Masculino, né, voltado à, à esfera masculina. Muitas vezes a gente se pergunta por que da discussão do tema machismo na engenharia. Mas é verdade, se a gente parar para pensar, a engenharia como um todo continua sendo um meio predominantemente masculino. Quando a gente para para pensar nos ingressos de mulheres, claro, avançou muito, além, uh, avançou muito ao longo do tempo mas continua muito pouco, por exemplo, nas engenharias mais tradicionais, como elétrica, mecânica. E eu acredito que a sociedade teve alguma evolução em relação a isso. É, acredito que as mulheres aprenderam a se posicionar de outra forma também, dificultando é, que isso se estabeleça. Né? Pelo menos que isso não se estabeleça de forma confortável para quem faz a discriminação. A gente vê nas competições, da tanto da Atlética, quanto as competições maiores que a Atlética participa, que as finais masculinas são sempre as últimas, ou seja, são as mais importantes. E além disso, em todas essas viagens a gente acaba sofrendo muita opressão de dos meninos, dos guris, com musiquinhas, com piadinhas enquanto a gente está jogando. Seria bom que tivesse um lugar onde a gente pudesse relatar os problemas que acontecem em sala de aula, e eu acho que também esse sentido de que vocês estão vendo agora, fazer esses vídeos, ajuda muito porque leva, faz as pessoas refletirem sobre o assunto, sabe? Leva informação para mostrar que como a gente pensa, muitas vezes as pessoas criam uma imagem sobre feminismo sem realmente conversar com alguém que pensa daquele jeito, sabe? Então quanto mais pessoas se informam e debatem sobre isso, mais elas acabam tirando preconceito e mudando sua visão.